Bom dia, moçadinha! Esse é mais um The Out da Nova Zelândia começando pra vocês E hoje é o segundo dia da nossa trip, terceiro na verdade, né? É, que a gente vai fazer realmente alguma coisa hoje é, A gente lá no Hobbiton, pra quem não sabe o que é o Hobbiton é, é o set de filmagem onde fizeram todos os filmes do Senhor dos Anéis Onde aparecem os Hobbits, aquela vila dos Hobbits e tudo mais Para quem é fã do Senhor dos Senhores Anéis vai entender o que eu tô falando Eu já fui lá dois anos atrás, quem continua vendo os vídeos do canal lá atrás Quem vê os vídeos lá atrás vai saber eu já fui lá, já vai poder acompanhar também o Robiton de novo Mas agora uh, eu tô indo com uma outra perspectiva né Depois de quase três anos de canal uh, Muita coisa mudou, tanto com a edição Quanto, sei lá, com o meu jeito de falar etc Então vai ser uma coisa totalmente nova E eu tô muito feliz de poder dividir tudo isso com vocês Agora com mais gente, né? Uh, o canal tá crescido bastante, então vai ser bem legal Poder dividir isso com todos vocês E eu espero que vocês gostem desse vídeo E possam acompanhar aí a minha aventura pelo Hobbiton hoje Fica comigo e... Dei uma leve pausa aqui agora para apressar essa paisagem animal. Tô no meio do nada, do nada, olha o carrinho que eu peguei. e um guetzinho. <risos> no meio do nada tem minhas amigas vacas ali do lado, olha cá, minhas amigas. Vamos lá, hora da informação para todos vocês que querem vir conhecer o Hobbiton também, né? Porque assim, como vocês sabem, né, The também é cultura, então eu não fico falando vídeos sem informação. Desceu em Auckland, né, o Hobbiton, o Hobbiton fica mais ou menos duas horas de Auckland. Então para vocês que querem vir conhecer o que que eu fiz. Uh, a gente alugou um carro, então ficou mais ou menos aí 170 dólares, 180 dólares o aluguel do carro já com o tanque cheio E com, com a gasolina também, que a gente paga a gasolina já, quando devolve o carro já não precisa pagar mais nada Então ficou 170 dólares mais os 80 do Robiton do Se você não quer alugar carro, você não pode alugar carro, não tem uma driver's license da Austrália Ou qualquer motivo você não quer dirigir você vai pagar aí mais ou menos 155 dólares já com o ônibus saindo de Auckland. Então o ônibus sai da rodoviária de Auckland, vai até Matamata, -Mata, que é um, um, uma cidadezinha próxima daqui, né? Ah, desculpa, vai pra Rotorua, que é uma cidade perto daqui, e aí vem para Matamata, que é onde fica o Hobbiton. E aí você vão pagar aí 155 dólares com o ingresso e o busão. Vamos lá conhecer então e chegamos aqui no Hobbiton. Chegamos no Hobbiton, olha que bacana, é muito engraçado voltar aqui depois de dois anos, está exatamente igual, não mudou absolutamente nada, óbvio. E aqui, logo atrás de mim, tá o condado, o The Shire, muito bacana. E logo aqui atrás de mim também tá a passagem por onde o Gandalf entrou, e o Frodo tava sentado logo ali, logo no primeiro filme, no Fellowship of the Ring. Então, se vocês assistiram os filme de novo, vocês vão saber que é essa entrada aqui que eu tô falando, que é onde o Gandalf veio a primeira vez com o cavalo e tudo mais e tudo mais. E aí a gente tá andando aqui agora pela The Shire. vamos ver todas as casinhas, eles falam que tem 44 casinhas aqui, foi um, um set de filmagens pra é, abrigar pelo menos 300 hobbits, então é hobbit pra caramba. <risos> E aqui então eu tô na frente da, da casa do Bilbo Baggins. É aqui onde eles né, moravam, o Bilbo e o Frodo também. E aqui naquela porta, se você assistir O Senhor dos Anéis, você vai saber que o Gandalf bateu naquela porta e né, fez um negocinho na porta ali e tudo mais. Se você assistiu os primeiros filmes, você sabe do que eu tô falando. E aqui a plaquinha de No Admirals. Only Party Business. Então so, você sabe do que eu tô falando nessa cena do filme. E aqui, bem atrás de mim, onde eles assistiram O Sol, o Sunset. O sol se pôr o Sunset. <risos> E ali no banquinho, onde o Gandalf e o Bilbo fumavam os charutinhos deles com as ervas doidas deles aí. Aqui onde eu estou é onde eles gravar a parte da festa, das cenas da festa dos 111 anos do Bilbo Baggins. Né? Então aqui atrás de mim, vocês vão que tem essa árvore enorme, se vocês assistir o filme vocês vão saber que ele ficou bem embaixo dessa árvore. Uh, e aqui eles tiveram mais ou menos umas 150 pessoas pra gravar essa cena do filme e os atores estavam realmente bebendo. Só que era cerveja, tipo, 1% de álcool pra que ninguém ficasse bêbado o suficiente e pudesse trabalhar no dia seguinte. Então, legal, os caras deixaram os caras beber, mas tipo assim, todo mundo vai trabalhar no dia seguinte, cara. E aí logo aqui em cima tá a casa do Bill Baggins, que a gente tava agora há pouquinho, com a árvore. E um fato interessante dessa árvore, na verdade, é que ela é uma árvore de mentira. Então, ela é feita de. Material, resina, ferro e todas as folhas, todas as duas mil folhas que tem nessa árvore foram feitas à mão e entrelaçadas uma por uma à mão. E aí tem um fato interessante também, que o diretor achou que as, árvores, que as folhas das árvores não estavam com a cor que ele queria. E aí os caras tiveram que pintar folha por folha até ficar bom. E aí depois eles gravaram o Hobbit, né? Não O Senhor dos Anéis. E aí o Hobbit se passa 60 anos antes do filme do Senhor dos Anéis. Ou seja, a árvore deveria estar menor. E aí os caras tiveram que dar uma cortadinha pra ela poder ficar menor. Treta, uma puta treta. Chegamos agora aqui no Green Dragon, que é o pub né, dos Hobbits, onde eles vinham tomar cerveja, comer, jantar e tudo mais. E é muito bacana, cara. É muito legal. E aí no final do turno você ganhou uma cerveja, cara. Né? Isso é ótimo. É maravilhoso. Eu quero viver como um Hobbit. Eu já falei pro o guia turístico que eu quero comprar uma casa aqui. Eu vou viver como um hobbit. Acabou. Essa vai ser a minha vida a partir de agora. Que bacana. E agora é hora da sagrada cervejinha né cara, a gente ganha aqui ó, na careca dos Hobbits moleque, Amber Ale, muito bom. Então eu vou deixar vocês por aqui, esse foi o meu segundo dia em Auckland, é, vim esse só o Hobbiton, hoje é um vídeo só do Hobbiton exclusivo pra vocês. Amanhã a gente tá indo pra Queenston, ah, então não tem muito mais o que eu mostrar hoje, a gente só vai pro hotel mesmo eu preciso trabalhar, porque hoje é segunda-feira também, agora estou trabalhando de noite tipo, enquanto estou viajando, então para vocês que estão assistindo esse vídeo também, deixa aquele recado para vocês, né, estou falando de Nova Zelândia, mas se vocês querem ir para a Austrália, viajar e tudo mais, manda um e-mail para mim lá no tiago.doti.com e eu trago vocês todos para a Austrália e todo mundo pode curtir também a Nova Zelândia enquanto vocês estiverem estudando lá naquele país maravilhoso da Terra dos Cangurus. Então é isso, me despeço de vocês por aqui, um grande beijo, obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!